Fala, fala, galerinha! Aí, Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário E hoje a gente trouxe pra vocês a Relationship Book Tag Quem marcou a gente pela primeira vez nessa tag foi a Aninha do Instante da Pessone Que inclusive foi quem criou a tag e além dela, um pouquinho depois, o canal Three Dudes também marcou a gente. Então a gente tá o quê? Duplamente devendo a tag e as pessoas. É assim que funciona a vida. E como é que funciona? A gente tem tipos de casais, e esses casais têm algumas características que a linha resolveu relacionar com os livros. Casal Chiclete, um livro com romance pegajoso. O meu livro com romance pegajoso. Na verdade eu li faz muito tempo e não lembro, mas quando eu li eu gostei, mas as pessoas dizem que é muito peguente. Só que eu não percebi na época é água para elefantes. O meu, eu não tenho costume, com essa é eu percebi que eu não tenho costume de ler, tipo, romances românticos digamos assim, mas o que veio aqui na minha cabeça foi métrica que é uma coisa bem... que o romance é muito o foco e eles são bem Casal que se relaciona à distância, um livro que você preferiu ler digital? O Retrato de Dorian Gray é o livro que eu preferi ler na forma digital, porque a edição que eu tenho é uma edição de bolso, fininha, com as letras muito espremidas que me tuíam na vista. Então eu preferi ler no, no digital mesmo, foi muito mais jogo. A gente teve o mesmo pensamento, porque pelo mesmo motivo eu coloquei Arrugue e Preconceito, porque Pocket, gente, não é, merece. Não, não dá não, vamos parar. Casal vai e vem, um livro que você abandona em volta e abandona em volta. E... Eu, eu não consegui pensar não nessa... nessa não, consegui não. No meu caso, eu vou citar mais uma vez Lugares Escuros, porque não tem condições, eu ainda não acabei desse livro desde abril, minha gente. Ai, meu Deus, Toda... eu... eu... vamos comprar um bolo que vai ter aniversário. Mas não tá Casal Ciumento um livro que tem um triângulo amoroso. O Destino do Tigre. Na verdade, é porque é uma série, só que o triângulo em si só começa no segundo livro. O segundo livro da Maldição do Tigre. No meu caso, eu vou colocar os dados ossos, porque foi, assim, dos mais atuais que eu lembro que tem um triângulo amoroso ali difícil, né? Mas é. Casal Caseiro, um livro que te fez abandonar os amigos para ler. Esse livro pra mim foi Não Queira Saber de Lisa Jackson. No começo eu confesso que tava um pouquinho lenta, tava procurando me entender com a história ali, criar uma relação, mas depois que eu peguei minha gente eu não parei de ler até que eu tivesse terminado. Que livro bom. Pra essa questão me fez fazer isso, que foi o Casal de Pipas. Que eu pensei, caramba, eu tô deixando de sair pra ler. Mas foi o que aconteceu. E é a melhor coisa. Casal Redes Sociais, um livro que você indica todo mundo pra ler. O Sentido de um Fim de Julian Barnes. Na verdade, eu acho que eu não indiquei pra todo mundo, eu indiquei pra Carolina. É muito bom. É muito bom. Eu não indiquei pra todo mundo, não sei porque eu indiquei pra todo mundo, talvez porque ele não seja o tipo de leitura que todo mundo iria gostar, né? Mas é um livro que é muito bom, que tipo, ah, indico pra todo mundo, lê aí. No meu caso, eu coloquei no escuro porque é um thriller, é um dos melhores que eu já li na minha vida, de verdade, você fica louco. Louco, louco, louco. Que é louco? E a letra é super rápida, porque você fica naquela tensão, com a olhadinha, ó. <risos> Casal Divertido, um livro divertido. <risos> é o seu? O livro divertido é fake. Na verdade, ele não é divertido por ser engraçado e tudo mais. Mas a história é, sabe, divertida no sentido de você ficar de boa com a história, sabe? Você vai lendo e a história vai passando e você vai devorando o livro enfim. No meu caso, eu coloquei Perto do Lena Ralph, porque é divertido. Minha gente. É divertido você gargalhar, minha gente, porque é muito engraçado e é muito rápido e é muito engraçado. Isso é o um livro divertido. É? Casal Baladeiro. Um livro com ritmo acelerado ou com muita ação? O meu livro com muita ação é léxico. Desde que eu peguei o livro pra ler, eu percebi logo nas primeiras páginas que é um livro com muita ação. E assim o fui. É ação o tempo todinho. Eu tentei fugir, mas não deu. E vou citar aqui o sorriso da Inna, Porque <risos> eu sei que a gente tá meio repetitivo com esse livro, talvez. Mas é porque é bom mesmo. Porque é bom, a pessoa tem que divulgar, entendeu? Tem que mostrar. E é muito, muita ação. E você fica. Cada capítulo é um tiro. É isso que acontece. Casar, melhores amigos. Um livro com romance leve e gostoso. O meu livro com romance leve e gostoso é O Gigante Enterrado, minha gente. Excel e Beata são os personagens mais românticos e sensíveis que vocês vão ver na história da literatura mundial. Estabilidade, tá viu? É tá foi a, a literatura na mundial. história da Eu soltei aqui, mas foi imposto no momento. Calma, gente. Não tem pareia pra química desse casal, pra relação que eles têm. Não tem, não. Eu vou falar do caderninho de desafios de Dash e Lily, que, gente, é muito fofinho. É muito fofinho. Tem é aquela coisa melosa demais. É uma coisa, tipo, assim, realista. Mas eles são fofos, entendeu? Então, esse assim, e aí, pessoal, se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, segue a gente em todas as redes sociais, olha aqui no box da de descrição, sabe que tem links para você comprar esses livros e se dá bem na vida, e a gente se dá bem também, é a classe C é subindo! Fica ligado que a gente tá em venda, tem uns vídeos aí pela frente ainda, e é isso aí, valeu! Valeu! Eu tenho que gravar minha parte do artigo, quinta-feira pra mostrar na, na segunda, que eu não comecei a ler os textos pra fazer o artigo. Ei! Hey! <risos> tá aprendendo comigo, ok?